Olá para todos vocês que chegaram aqui neste canal, talvez você tenha caído aqui de paraquedas. Eu quero vir aqui agora para te falar sobre as cinco leis naturais de toda a riqueza. Eu quero te perguntar uma coisa, o que todas as pessoas possuidoras das grandes riquezas têm em comum? Pensa aí comigo, dinheiro? Sim, talvez elas tenham dinheiro, mas acima do dinheiro. Eu quero começar com a primeira lei natural da riqueza, e a primeira lei é a disciplina. Eu poderia ter colocado várias outras coisas, como motivação, mas a disciplina, a disciplina, essa sim, será capaz de te levar onde você quer conquistar. A motivação, ela passa. Hoje eu acordei motivado, eu vou mudar o mundo, eu vou transformar, eu vou fazer e acontecer. Mas a motivação é passageira. E a disciplina, só ela, é a poderosa para te dizer qual caminho você vai conquistar. A disciplina envolve tanto comportamentos, dormir bem, acordar bem. E depois de acordar, o seu café da manhã está sendo disciplinado? Está sendo saudável? Está sendo enriquecedor para o seu corpo? Está te dando energias para você transformar as suas metas em realidades? Cada um sabe a disciplina que deve ter para chegar nos seus objetivos. Seja o seu objetivo o emagrecimento, abrir um novo negócio, mudar o seu estilo de vida, seja lá ele qual for. Para você, e para vocês que estão assistindo aí também, às vezes, as famílias estão assistindo esse vídeo sentadas no sofá. Eu quero convidar você a olhar para o seu redor e pensar como eu posso começar amanhã a ter mais disciplina no que eu não tive hoje para alcançar o meu sucesso. A segunda lei, consistência. A consistência também é a única que vai fazer com que essa disciplina vire um hábito e que você, com isso, consiga atingir os seus objetivos. Você não vai mudar a sua vida do dia para a noite. Você não vai começar um projeto do dia pra noite. Talvez você tenha um insight de um dia pra noite. Talvez você tenha uma força de vontade maior ali do dia pra noite. Uma motivação. Mas rapidamente essa motivação vai passar. Lembre-se disso. Então, somente você, tendo consistência, você vai ver como que você vai conseguir mudar. Com pequenas atitudes, tendo disciplina e consistência naquilo que você quer fazer para que você consiga atrair o sucesso. A terceira lei é a abnegação. A abnegação tem tudo a ver com enriquecimento. Saiba dizer não. Às vezes muitos gastam com festas horrorosas e esbanja e tudo mais. Mas no fim de semana, depois que passa o fim de semana, está ali. Sem dinheiro. Sem nada para investir. Sem nada para aumentar suas riquezas. Quarta lei é o conhecimento. Eu sei que é meio clichê. Eu quero chamar a atenção aqui agora. Eu sei que é meio clichê eu te dizer que conhecimento é uma das leis naturais do enriquecimento. Sem o conhecimento você terá um caminho muito mais longo para chegar. Se você testou um método e não funcionou, você normalmente não testaria novamente aquele método. Ou talvez testaria uma, duas, três vezes para realmente comprovar a, fa a falência do método. Mas eu te garanto que você não persistiria nesse método por mais de três vezes. Por que você não passaria isso para outra pessoa? Aqui, essa plataforma, como o YouTube e várias outras, estão para compartilhar, aqui se você já percebeu tem um botãozinho ao lado dos likes chamado compartilhar, essa ferramenta é a que revolucionou a internet, o compartilhamento de informações é o que hoje traz para todos nós uma gama de conhecimentos muito maiores, então se eu fui naquele ponto e tive algum problema eu te digo olha não faça o mesmo você terá problemas. Você pode optar por fazer e ter os mesmos problemas que eu tive e então enxergar, olha, realmente isso não funciona, não dá certo, não, não farei novamente. Ou você pode simplesmente utilizar a minha experiência e pensar, realmente, eu não vou por esse caminho porque eu terei a mesma experiência. Quinta e última lei natural do enriquecimento. Antes de eu te falar a quinta lei natural de todo enriquecimento, eu quero que você olhe para o seu trabalho de hoje, para a sua vida atualmente. Você está gostando do que você está vivendo? Você está na casa dos seus sonhos? Você está vivendo o espaço que sempre quis viver? Pense, eu vou te falar agora a quinta lei natural de todo enriquecimento. E ela se chama investimento. A palavra investir ela é um verbo muito comum no nosso país mas realmente poucas pessoas entendem o que é realmente um investimento. Um investimento pode ser diversas coisas. Talvez se você tenha um ambiente onde você precisa fazer transporte, talvez um carro, um veículo seja um meio de investir no seu negócio. Ou talvez comprar um carro não seja um investimento para você. Se você vai gastar com aquele carro, se você vai ter contas para pagar com aquele carro, isso não é um investimento. Agora, se essas mesmas contas que serão geradas ao possuir um veículo, por exemplo, forem pagas com fruto do que é gasto com ele, então sim, este veículo é um investimento. Se esse investimento não te gerar rendimentos, não, ele não é um investimento. Então pensa comigo, hoje no que você trabalha, o que você me diz? E aí eu te pergunto, o que é um investimento? Um investimento não é somente você ir lá no home broker, comprar uma ação, um fundo imobiliário ou etc e tal. Realmente são ótimos investimentos. Se me acompanhar aqui no canal, ao longo do tempo nós vamos percorrer todo esse caminho aí de investimentos em ações, fundos imobiliários e outros, pra gente entender como é que funciona essas relações. Vamos começar a pensar. O que você pode fazer hoje? Disciplina para fazer aquilo que você está fazendo com qualidade, consistência para se melhorar a cada dia naquilo que você esteja fazendo, tá bom? A abnegação, então você vai ter que abrir mão aí de várias coisas para você chegar nas suas metas. Quarto e não menos importante, o conhecimento que você vai precisar sempre para expandir os seus negócios e melhorar as suas ideias. E quinto, o último e não menos importante são os investimentos. E eu não falo aqui somente de investimentos bancários, eu falo de qualquer tipo de investimento. Invista em si mesmo, leia um livro diferente, assista um filme novo. Conheça coisas novas, procure diversidade na vida, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, eu gostaria muito que você sinalizasse aqui embaixo pra mim, se você gostou ou não gostou. Então, seja esse amigo que está a fim de ver o Enriquecimento Coletivo. E eu te garanto que pessoas cada vez mais enriquecedoras aparecerão no seu caminho. E valeu, até a próxima, tá ok? Muito obrigado, um beijo, abraço e até mais.